Sejam bem-vindos a mais um seminário de Iniciação Científica da UFJTF com a apresentação do projeto Open Access e Creative Commons, as contradições entre o sistema de direito autoral e o acesso ao conhecimento. Nosso projeto é composto por Ana Luísa Bretas Bruno, bolsista de Iniciação Científica e orientado pelo professor doutor Marcos Vinícius Schein-Feres. Mas você, sabe o que é Open Access e quais suas vantagens? Se não... Vem comigo que eu vou te explicar. O Open Access é uma ferramenta que permite o acesso aos trabalhos de outros autores de forma digital, online e gratuita, sem, no entanto, deixar de autorizar o licenciamento e a proteção das obras intelectuais. Dessa forma, o Open Access oferece as seguintes vantagens. Aumentar a visibilidade e o impacto da pesquisa promover um progresso mais rápido da ciência, permitir o um melhor gerenciamento e avaliação das pesquisas e fornecer dados para as pesquisas inovadoras. Assim, o objetivo central do projeto é analisar as contradições advindas da relação da Lei 9610 de 98, Lei Brasileira de Direito Autoral, a qual prevê o direito de exclusividade do autor aplicado às criações intelectuais, como músicas, livros e artigos científicos, com a necessidade de acesso ao conhecimento e à ciência. Logo, o principal trabalho desenvolvido neste projeto durante o último semestre foi investigar o regime de proteção do acesso e do licenciamento do conhecimento veiculado pelos periódicos brasileiros de estratos superiores A1 e A2 do Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar do Sistema Quase Periódicos da CAPES. A técnica metodológica empregada é empírica de análise documental, realizada por meio de acesso às bases de dados referentes ao quais periódicos. Assim, a estratégia metodológica é fundamentada na tensão entre moralidade da aspiração e moralidade do dever proposta por Zeno Bankowski. Os resultados gerais alcançados demonstram uma ruptura com o sistema de direito autoral restritivo tendo em vista que as políticas editoriais dos periódicos científicos brasileiros mantêm padrões abertos de acesso para os seus usuários e adotam formas de licenciamento em praticamente todos os conteúdos científicos publicados, ajudando a aumentar o impacto da pesquisa nacional no âmbito científico global. Esse foi o nosso vídeo. Agradecemos por ter assistido a nossa apresentação e ter se interessado por nosso projeto. Até a próxima! using Powtoon.